Ih, calma, cal. ei, ei, ei, ei, ei, ei, Calma, manda. Peraí, cal. peraí. Não, não, não, não, não. Entre, não, não, entre, não. Michael. Eu you lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. <laughs> We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo de 120% da história do GTA V Ou seja, são coisas que você não viu dentro do game Bom, eu tô aqui com o Franklin e como vocês sabem, um momento do jogo, o Michael acaba perdendo ali a sua família né? A Amanda vai embora e ele fica sozinho e antes disso ele já tá com o casamento ruim, metendo o pé na jaca. Você pode perceber que em alguns momentos do jogo tem um momento que ele sai de um motel até. É, e, ele, e ele questiona um pouquinho. Isso é antes dele pegar a mulher dele com o tenista. Não sei se vocês estão ligados aí na história, né? Se você jogou recentemente, você lembra que tem uma hora que ele sai ali do, do motel e ele. E depois disso, quando ele vai pra casa dele, ele pega a Amanda com o tenista. Mas aí. A Amanda acabou indo embora e nós vamos lá. É, agora é que horas? Agora é de madrugada, eu acho. Aí, não, 9 é horas. Quando amanhã a gente vai lá na casa do Maicon pra saber como é que tá as coisas. Pra saber se ele tá bem. Vamos, vamos ver aí é, como tá o Maicon, beleza? Então, quando tiver de manhãzinha, a gente vai colar lá, beleza? Na casa dele, beleza? Pra ver o que tá acontecendo lá. Será que tá. Ele tá fazendo merda. Bom, galera, chegamos aqui, ó. É... Sete horas da manhã, é cedinho. Vamos ver o que tá acontecendo com o Michael, mano. Porque... Como vocês viram aí no início... A esposa dele deixou ele. Bom, a casa parece que tá... Eita, que é aquilo? Peraí. Nossa, mano Tá aberto aqui? Tá aberto Caraca, mano É o carro do Michael, mano Tem uma mulher dormindo em cima Isso aqui parece aquelas garotinhas que ficam na rua, hein Tá dormindo, ó Nossa, a madrugada do Michael deve ter sido muito louca, mano o carro dele tá dentro da piscina, galera. Caraca, velho. Que loucura, mano. Mano, que loucura. Essas bandeiras, mano. Isso aqui deve ter dado uma festinha, mano. Deve ter dado uma festinha. Caraca, eu tô ouvindo um porco Olha aqui, ó Sapato de mulher, cigarro Alguns quadros jogados, ó Olha a foto do casamento dele com a Amanda, mano Olha, mais uma ali, ó Aí, ó Nossa, o... O Michael, aí, ó, cerveja Muito cigarro, pizza Caraca, o que, que aconteceu aqui, mano? Olha o barulho de mosca Caraca, olha a situação Um monte de louça na pia Provavelmente houve uma festinha aqui, galera O que, que tá escrito aqui? Uma carta da mano. No não hablo em inglês Não, é, speak english No, not speak english Caraca, tô até com medo de ver o que tem lá em cima Ó, sapato aqui, ó Parece que não teve só uma pessoa Garrafa quebrada, bebida, sapato Eu tô ouvindo um porco, mano Tem um porco aqui em cima? Que isso, cara? Que loucura é essa, mano? Aqui tem um cara aqui, ó. O cara tá bebaço, mano. Tá dormindo. Que diabo, de onde saiu esse porco, velho? Olha aí. Deve ter acontecido o filho uma vaca, mano. Como... Mano, tá parecendo se bebendo um case. os caras lá do nada acordou lá com, uma... com um tigre. Uma maluquice, tá ligado? Não sei se já assistiram aquele filme, é muito legal. Qual é, parceiro? Ih, levantou e deitou Levanta aí Levanta, nossa, tá bebaço, velho Vai, uh, caiu Levanta Ih, o cara não tá aguentando levantar, galera Meu amigo É uma vaca bêbada O que mais tem aqui? Ih, caramba, saiu lá fora O carro tá lá ainda Peraí, deixa eu voltar Que hora é que é agora? Oito da manhã, mano. Oh! Eita, caramba. Caraca, o que, que aconteceu? Vários quadros do Maicon aqui no chão. Que isso, velho? Olha aí. Caraca, olha que o Michael aprontou e tá dormindo, mano Aí, mano Caraca, o cara trouxe um monte de mulher pra casa, velho Olha aí, sapato, calcinha Quadro dele no chão Bebida, uísque O cara tá bebaço, maluco Mano, o que, que eu faço, velho? Acordo ele, deixo ele aí tem duas mulheres na cama do, do Michael. Uma lá na piscina em cima de um carro. Um cara vestido de... De alien com vaca. Mano. Que crazy, velho. Que loucura, mano. Bom, como vocês sabem, a Amanda deixou ele, velho. A Amanda deixou ele. O que mais tem aqui, velho? que a gente vai achar? Um carro aqui. Deve ser das mulheres, mano. Deve ser das mulheres, mano. Caraca, velho. Olha isso. As moscas. Vamos tentar ajudar essa mulher aqui antes que ela... Ela... Ela gira aqui e cai na água. Levanta! Meu amigo. É, não sei o que esse pessoal tomou, que eles não acordam. Levanta, mulher! Ei! Acorda! Acorda! Ah, velho, na moral. Que loucura, velho. Vambora daqui. Caraca, mano. Ixi! Olha ali quem chegou. Olha quem chegou. Ih, calma, calma. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Calma, Amanda. Ih! Peraí, peraí entrei não, entrei não, não, entre, não, Oh Eita Eles estão tretando Eita Oh Ele Nossa, moleque Quem ganha, quem ganha Caraca, a mana tá aqui Caraca a... O <risos> Mano, aí, aí. Xiba. Caraca, as moedas brigando, velho. Quem vai ganhar? Eita. Vai, vai, vai, vai. Nossa. Eu vou apartar, velho. Vou apartar. Para, gente. Para, para de brigar. Para. Para, para de brigar. Para de brigar. Não, não Pera aí Para, mulher Para Caramba Não Ai, caramba As duas estão quebrando o pau Meu Deus do céu, galera Acorda aí, Michael Acorda aí Nossa, ela já quebrou Acorda Levanta. Acorda Acorda. Meu Deus, acorda, Michael! Levanta, cara. Mano, o que que ele tomou, velho? As duas estão quebrando <risos> o pau lá, velho. Cara, o que que esse pessoal tomou, velho? Olha aí o que tá escrito no espelho. Fuck you very much. Caraca, você tá ligado que tá escrito ali, né? Para de brigar. Para, Amanda. Galera, dane-se, velho. Vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Bom, olha a treta que deu aqui, velho. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Até uma próxima. Que maluquice, velho. Fui.